uma vez, né? É, já é esteve já aqui, em aqui. Já aqui em festa de é. aniversário. Foi maravilhoso de um pôr do sol. Ai, que delícia, que Você né? distribuiu uns um cobertorzinhos. Ai, que ideia verdade. de Nova York. Ah. Ela é jornalista, roteirista de programas de humor e física. Não à toa, Rosana Herman se tornou uma das personalidades mais entendidas e antenadas da internet. E com muitas boas histórias para contar, direto do fundo do baú. Oi gente, começando mais um Fundo do Baú e hoje a minha entrevistada é a Rosana Hermann. Já fomos colegas, jornalista, roteirista, uma personalidade da internet. O teu Twitter é uma curiosidade, né Rosana? Porque é bem ativo. Rosa... E yeah. é yeah. a Rosana. Rosana, ou seja, Rosana. ela tá no Twitter há quantos anos? Desde o começo mais de 10. 10 anos, nossa. Né, a pessoa tem o nome dela, Rosana. Pois simplesmente vai procurar por seu aí, Lúcia, Cátia, o que é que seja. Você não vai conseguir. Você é um prazer de ter aqui. Prazer Obrigada. voltar viu? aqui. É. É. Primeira vez no programa, mas você já vim na sua casa. Já veio aqui na minha casa. E a Rosana é uma pessoa que tem uma carreira muito bacana na televisão. Aliás, outra coincidência entre a gente é que você apresentou o Fala Brasil no começo do Fala Brasil. Né? É que eu já sou o baú. Ah, eu já tenho idade do baú. Fala Brasil, que depois eu fui apresentar. Você apresentou em que época? É, desde que estreou, 97 para 98, quando Mas... começou o projeto. Eu fiquei até 2000. É, eu entrei em 2000 e, ou, 2006 e fiquei até 2009. Bom, e tá no ar até hoje. E tá no ar até hoje. Eu acho que é um dos programas mais uma, antigos, Eu aí, acho tá? que é um dos mais antigos, porque é. quebrou aquele formato é, mais convencional de linguagem formal e com mulher, Sim. falando. A mas... é, vocês eram três, né? É, quatro? É, cinco. cinco. Tinha o Quarta bancário e a Doris Guiz, que lia o TT. Que bacana. Então, que bacana. era bem... Na época, foi uma, uma ruptura, assim, com aquele, aquela coisa mais paradinha, sabe, Sim, VTP. Assim. É, né? E pré-Youtube, tudo isso, né? Não tinha ainda esse monte de canal, rede social, tava tudo no nomeio, assim, é assim. Né? é começando ainda. E viaja pra caramba, adora viajar. Tem um programa de viagem com o Fábio. Com Fábio fora. Que delícia. É uma delícia porque o Fábio falou assim, ele queria muito, ele adora, Fábio viaja assim, mais que o piloto, e o piloto juntos, ele viaja muito. Então ele queria fazer um programa que não fosse sobre roteiros de viagem. Ou vamos falar sobre a cidade de Nova York. Ele queria falar sobre as histórias, a vivência, sabe? das pessoas. E aí acabou dando super certo porque todo mundo vai lá e conta histórias engraçadas. Então, né? é um programa gostoso de pautar e de fazer. E você tá com ele no Porta Fora, que vai no, no multi show Não, vai na internet. Vai na internet, no canal. É dentro da, do canal do, do, do Porta, dos fundos, tem o canal do Porta Fora. E na TV aberta tem o, o programa do Pochar. Isso, Isso, Isso. o programa do Pochard, que eu sou chefe de roteiro. Que tal fazer esse programa? Diário é, uma, né? diário. é intenso, é uma, assim, é uma loucura, porque ele é intenso. Então, ao mesmo tempo que, que ele exige, demanda muito da gente, se você bobear, você fica a sua vida inteira pensando nesse programa. Porque todas as notícias, tudo que você lê, tudo é material para você transformar em alguma coisa. Sim. Assim, porque esses formatos de talk show, assim, eles são programas de entretenimento. O Fábio tem, é um humorista, então tem essa coisa de humor. Mas ele também é jornalístico, ele também trabalha com as notícias do dia. Sim, tá a negócio, coisa quente. Com então, coisa quente. Então, basicamente, tudo que você vê de meme a hard news é material para você usar, então, se você bobear, realmente, você fica louca. E você fica ligado o tempo inteiro. No Twitter, você está sempre ali, você é. sempre ali, palpitando. Sempre, sempre. Né? E depois que inventaram o WhatsApp, então, acabou em qualquer interface <risos> entre vida profissional e pessoal, porque é todo mundo puxa, falando em grupo, puxa, né? loucura, loucura. Aliás, falando em... Pra, pra, poxa, já está convidada aqui para vir o nosso programa. Com certeza deve ter um baú, ainda mais uma pessoa assim que viaja tanto. Cheio de histórias né, que a gente quer conhecer. E antes da gente começar também, vou te convidar mais uma vez a se inscrever aí no canal, a curtir o nosso vídeo. Curte desde já, porque às vezes a gente assiste o vídeo inteiro e esquece. A compartilhar para os seus amigos, se você gostou. Comenta também o que, que você acha, quem que a gente poderia trazer, o que, que a gente poderia fazer de diferente... Seus comentários, suas opiniões são sempre muito bem-vindas. E a gente quer ver você aqui, junto no fundo do baú com a gente. Começando o fundo do baú da Rosana Herman. São dois blocos, então, pra ninguém falar, ah, mas falou de não sei quem, não falou de não sei quem. Tem dois. Vamos então se ficar. não tiver no primeiro, tá no segundo. Se não tiver na terça, hoje vai estar na quinta. Exatamente, hoje. Tá? Família! Antes de alguém reclamar. Você <risos> veja tudo, tá? Vê as duas partes pra depois não dizer. Boa. <risos> Então vamos lá. Explicações feitas. Tcharam! Tcharam. Só eu também! Só você também! Tá eu vou começar com essa madeirinha aqui, que é coisa de mãe. Namora! É né? Madeirinha! Ora. Te amo, te adoro! Ai que Meu você filho, fez. Gabriel! Ai, meu filho mais velho, que me transformou em é mãe, foi o meu primeiro filho. Sabe aquela coisa que criança faz na escola pra testar, com coisa de queimar madeira e faz um te amo, te adoro pra mãe? E aí você guarda, ele tem 27 anos e eu tô com a madeira, onde quer que é claro. <risos> Não larga da madeira. Não, tem a madeirinha ali. Que graça, né? Ele tinha quantos anos aqui? Ah, é acho. Bem pequeno, uns 5 anos pra 6. A tia vai lá, professora, ajuda a segurar Sim, o negócio Sim, eu fazer. lembro desse negocinho aprendendo de queimar. A queimar. É, é, sabe, é. que Tá aprendendo a escrever, ajuda, sabe, assim, com a letrinha. Então, e você guarda onde? Disso. Eu guardo assim, eu tenho meu escritório em casa onde eu montei assim, peguei tudo que era traquitana velha, assim, tipo, laptop velho, é, celular velho, assim, e eu botei tudo ligado e fiz tipo uma cabine assim que tem. Agora diminui, mas tinha 11 telas ligadas ao eu meu dólar. Então, um Mac, um PC, um laptop aqui, outra. Eu fazia uma estação. Toda que que loucura! E aí, nesse escritório, eu tenho todas as minhas coisas em volta de mim e isso aqui fica aqui do meu ladinho esquerdo. Que assim, bacana. Né? Que lindo. Você tem só ele? Não, tem a Anitta também. Por e isso você que eu falei tá? pra ela esperar que tem coisa dela ah, também, pra você não falar. <risos> Mas, sem querer, eu fui separando umas coisas aqui e vi que eu separei uma... Eu e só os homens da minha vida, tipo meu pai, meu avô, meu filho e meu marido. Que bacana, foi sem querer, porque é a, sem querer. a gente pede 10 né, objetos. Sim. E aí, então, ó, Zanato, fica à vontade para dividir um para um, um bloco, outro para o outro. Então, sem querer, você fez assim essa... Sem querer, quando eu fui ver, eu falei, engraçado, mas eu, aleatoriamente, ou, sei lá, inconscientemente, separei. Ah, uma... Muito bacana. A Kovovic mostrou para gente também uma lembrança da Ana. Da Ana, livrinho, quer escrever mamãe te amo, mil corações, não sei o quê, e ela tava comentando justamente isso, né, que é o tipo da coisa que a mãe não tem coragem ah, de e toda fora, vez que, né? que você vai fazer a faxina lá das coisas você vai assim, ah, ah não, não vou, não. <risos> você, você guarda tudo. Então tem coisa de escola que você joga, dia das mães, porque são muitos. desenhos, mães, né, cubistas é. Você pega assim, exatamente. Vinte e poucos anos, a minha filha tem 22 ele tem 27. Então, assim, vezes dois, vezes todos os dias das mães é muita coisa. Tá, cara, mas é é, é, Guardar é. um pra representar a categoria. Maravilha, lindinho. Então, Adoramos. Guardei aqui. Ah, lá, assim, por favor. Né? Não adianta, tem. Essa tem coisa que, que você falou do escritório, você é bem tecnológico. Você gosta disso? Sempre não? fui. Sempre. Sempre, né? sempre fui. Porque eu me formei em física. Não, pra pessoa fazer um escritório. Sei quantas telas, imagina, né? Deixa ligado, porque assim. Nossa, eu aprendi. Eu programar nos anos 70, ninguém computador era uma coisa de válvula, gigantesca, lá na pole, que era cartão perfumado. Não o PC, não o personal computador. Não, não, é. não era personal, era public. Era. É. Então eu vi isso nascer e durante muito tempo eu era, sei, hoje, desnerd, assim, mas eu entendia de uma coisa que minha família não sabia o que era física, não entendia o que eu fazia, então eu vivia no meu mundo isolada, ninguém sabia. Quando apareceu o computador pessoal, eu falei, mas pera um pouquinho, isso aqui eu dou conta. Sabe? Isso aqui eu quero, isso aqui, né? isso, aqui, isso aqui eu tô sabendo como é que eu me acho com esse negócio aqui, que esse legal. trem. Então eu, eu ra rapidamente aderi a isso. Quando apareceu, não era nem internet, era BBS. E um amigo falou, nossa, você pede pra... Era que era na época, você pede um computador, era uma TV de 14 polegadas, era uma televisão, você podia desligar e assistir TV, sabe? E aí você comprava um driver externo, drive externo de 5 um polegadas lá. E montei uma estaçãozinha, falei, gente, tinha um MSX, comprei um NG Texto que botava aquele 17. Nossa, eu sei Não, que ela tá falando. Não, aí, é então, aí montei. <risos> então eu fui, rapidamente eu aderi e fui é, evoluindo com a coisa. Ah, entendeu? Então bacana. quando eu... Assim, então eu me familiarizei rápido com isso. Que bacana, que demais. Então, e tá é. ali ligar hoje mais Mas do que nem nunca, por isso minhas né? madeirinhas fora. Tá né? vendo? Vamos falei, lá. filho, agora vamos aqui para esse, esse Darumá, que tá aqui. Ele tá velhinho, coitadinho, porque ele é muito antigo. E esse Daruma japonês que eu comprei na liberdade, você faz um pedido, né? ele vem com, sem os olhos, aí você faz desenhar um molhinho, e aí você faz um pedido que não pode ser o mal de ninguém, se eu acho lindo, é. não pode ser coisas impossíveis, tipo alguém que morreu voltar à vida, é impossível. Então, sem ser o mal de ninguém, sem pedir coisas absolutamente impossíveis, você faz um desejo seu, e quando você concretizar, você desenha o segundo olhinho. Tá com o segundo olhinho aí? Tá o segundo olhinho aqui. Ah. E assim, durante muito tempo da minha vida, eu desde criança que assim, meu pai, vou falar dele daqui a pouquinho, então viajava porque ele trabalhava, tinha que viajar junto, morava aqui, morava no Rio, morava não sei onde. Então a minha vida era assim, de nômade, durante muito tempo. Eu mudei muito de casa, assim, quando eu tava na faculdade, assim eu lembro que eu mudei umas 11 vezes de casa, morei com... eu não aguentava mais, não aguentava mais. Aí eu falei, gente... Eu queria que a minha vida tomasse um rumo. Eu queria poder montar uma família ou alguma coisa, ou morar só, assim, mas que ficasse num lugar que fosse minha casa. E que eu ficasse lá. Eu queria ter um lugar e uma vida, assim, que fosse uma base para mim. E pedir pro, no meu darumá. Mas eu não deu dois meses. Eu conheci o Isaac, meu marido. Mudei de casa mais uma vez. Mudei com ele né, numa casa. Daí, quando já tava com o darumá, assim um olho só já, há um tempo, falei pra ele, Isaac, a gente precisa ter um lugar que seja nosso, pra gente ficar lá. Essa coisa de eu morar na sua casa, e era minha, não dá. Adaptar. Adaptar, não. Ou é a casa da gente, a gente se fixa no lugar, aí a gente for, casou, foi morar juntos, a gente tá lá desde 92, que a gente se conhece. Desde 94 a gente tá lá, fiquei grávida da, da minha filha, casei dentro da minha casa, casei na sala, que sabe assim? Que é. Grávida é. da minha filha. E a gente tá no mesmo lugar. eu falei, agora acho que encontramos um lar. Aí fiz um outro olhinho. Que... Que Do Darumar. Então foi um momento em que eu achei que tava bom já de mudar, sabe? Eu vou contar uma curiosidade que a Rosana teve aqui na minha casa antes. É em um aniversário meu. E ela me deu também. deu um Darumar. Um Darumar também. Uh, você, você tem esse lado? Isso, isso é misticismo? Eu não sei se é. Se a gente pode chamar isso de misticismo. Mas você, enfim, acredita nisso, né? É, assim... É... Eu sempre fui muito cética. Não, sabe, não acreditar em nada. Uma pessoa, eu falo assim que eu trabalho com um o chá, é o pior trocadilhas, Mas eu trabalho com um o chá porque eu era uma pessoa de pouca fé, sabe assim? <risos> então eu sempre fui uma pessoa de não acreditar em coisa nenhuma. Mas eu acho que tem um, uma coisa que não é superstição, mas é você projetar um desejo ou uma energia que você foca em alguma coisa. Então, não é que fala, ah, o Darumá tem este poder, fala, não é uma madeirinha, como é que isso... É, não, é mas verdade. é que no momento em que você foca e projeta aquele desejo, você realmente redireciona suas energias para alguma coisa. É como colocar um objetivo, como fazer uma lista e você ir ticando, entendeu? Uhum. É você organiza é, a, a, o seu pensamento, o seu desejo, a sua energia e canaliza para alguma As coisa. Suas prioridades, né? Ficam isso. Bem, Quem ah, consegue fazer isso sozinho não precisa de nenhum agente externo, mas às vezes a gente é muito dispersa e precisa ter um agente externo onde você é, projeta aquilo. Então, quando você projeta um desejo, você cria uma tridimensionalidade. É você mais aquele ponto de fuga lá onde você, ups, você faz uma coisa tridimensional e, e foca. Então, eu acho que foi esse foco que eu precisava na minha vida para poder Sim. Baixar a bolinha. É. Eu ainda não, não fiz o desejo do trabalho que você me deu, mas depois <risos> mas dessa depois explicação dessas convincente explicação... eu farei. Então agora vamos para o ah, meu pai. Né? Isso aqui era uma insígnia. Meu pai era da aeronáutica. Ai que lindo. E ele trabalhava na parte assim, eletroeletrônica de aviões. Ah, então é, então, é o então, cada pai, desse, né? então é, então veio daí. Que que eu, eu cresci na garagem do meu pai mexendo em em aparelhagem, de, sabe assim, que ele tinha umas coisas lá, um osciloscópio que eu mexia via figuras de Lisa Ju, que nem vem ao caso, mas assim, então eu me encantei com isso muito cedo, essa parte eletrônica, que era onde, assim, ele era assim, a especialidade dele. Ele viajava muito e a gente viajava junto. Então eu morei nos Estados Unidos quando eu era pequena, morei no Canadá, minha irmã acabou fazendo a vida dela lá. lá. E, então muitas das viagens eram por conta da, do trabalho, do trabalho dele. dele. E assim eu aprendi um pouco de francês, eu aprendi a falar inglês. Né? Então foi uma, uma formação que me norteou. Sim, desde sim, essa boa. parte de eletrônica e ser nerd, de ser física, e a parte de gostar de viajar. Então, sim. E de ser curiosa, ser curiosa de, de, de estar aberta a tá? outras é. culturas, né? Isso, isso, isso tudo, eu acho que essas experiências de, de morar fora do Então, digamos gente. assim... Isso tem algum significado ou não? Isso era só para dizer que era da aeronáutica. É, para dizer que era da aeronáutica. Ah, tá, mas tá. assim, de alguma maneira, assim, como eu trabalho com que lindo, texto, eu dou né? uns palavras lindo Então, de alguma maneira poética, ele me deu asas. Que bacana. Muito bonito. Muito bonito. Então eu guardo, assim, porque, né, são... Adorei. Ele que me ensinou a voar. Claro. Ai, lindo isso. muito bonito. E que mais? Então, e esse aqui é do meu avô, que é o do pai do meu Gia. pai. É, que isso aqui, assim, ele tinha, eu tenho essa câmera, uma câmera agfa, meu avô, ele adorava fotografar, E tinha uma câmerazinha alemã que era linda, pequena, mas em todo de cor, aquela ah, coisa, sim. sabe? É, aquele duro, né? Duro, é. era uma coisa linda. E vinha um estojinho junto com essa câmera que eram essas retículas que você colocava na frente da lente para fazer uma retícula para a luz. Era uma maneira mecânica é, de você controlar a luz que incidia ah, na lente. Que complicado. Né? É, então. E vinha um estojinho Olha. de couro um zíper, tudo com os bolsinhos e com todas as retículas. E eu falei, gente... E é aberturas mas, diferentes, né? É, e eu falei, o que, que eu vou fazer com isso? Eu falei, gente, eu vou juntar tudo, eu vou pendurar num cordão e vou usar, porque, sabe, era uma coisa... Dá uma nova vida, sabe, para isso que tá parado lá numa gaveta. E aí ele faz um barulhinho. É. Então quando eu ando e tô com esse colar, ele faz um, um barulhinho, tem um tilintar. Sabe, que nem quando a gente pendura aquelas no Pro vento. vento. Então eu achei que, que eu ia dar vida de novo para uma coisa que meu avô... Gostava, então isso é um sentimento bom, né? É. A gente até minha mãe faleceu recentemente e eu, claro, peguei muita coisa dela e minhas tias também. E eu comento: a gente usar isso parece que é, é, dá continuidade um pouco à, à vida daquela pessoa, O objeto que era dela que ela gostava, né? É, é uma alegria usar, eu acho. É uma né? alegria porque quando assim, isso pra mim é uma coisa muito significativa: é o parado e o movimento. Se tiver na gaveta, tá morto, não tem mais movimento. E quando você usa, isso faz um barulhinho e as pessoas acham ah, o que é isso e pegam. Então isso é movimento e movimento é vida. Não tem por Adorei. onde, assim, movimento é vida. Então, se, se a sua vida estiver muito parada, você tem que colocar movimento para você poder renascer. Adorei. Bonito, né? é, é diferente. É, Olha assim, que legal. Tem os ingredientes ah. que eu gosto. Tem é, visual, tem som Sim. e tem uma coisa que é original, que é só dela. Tem uma história, então... E um monte de gente deve um perguntar mesmo, perguntar né? Que que que é, é, né? O que que é, né? é, é. Então, Muito bacana. Eu curto isso aqui deve uns, ter quantos anos? Uns, nossa, isso aí deve ser o quê? Uns 20? É bem, bem, bem lindinho. E, e esse último, né? Porque, como a gente falou de movimento, isso aqui é assim: quando a gente faz uma corrida de rua, você tem uma medalha no fim, não precisa pegar pódio nada, basta você completar, você é finisher. Né? Bom, só pra explicar, eu não sei de quanto tempo ela vai contar pra gente, Rosana começou a correr, né. E de repente, não sei de quanto tempo pra cá, a Rosana começou a participar de maratonas. É meia, meia maratona, Meia maratona. Essa aqui foi a primeira meia, meia maratona que eu corri com a minha filha, minha filha <risos> Anitta, que também agora corre. Meu filho Gabriel foi uma educação física e Anitta é jornalista. E ela corre comigo nós corremos essa meia maratona juntos, que era nosso sonho de correr juntas. E a gente correu junta e de mandada, sabe, assim, foi muito legal, a gente treina juntas, então a gente faz essa... essa e desde aqui. quando vem isso, então? E faz uns... Assim, eu já corria mais ou menos, mas sem assessoria, sem nada. Eu corro com assessoria e com ela um ano e há quatro anos que eu faço corrida. Então, a gente sente uma evolução, você começa a correr, aí corre cinco, aí corre prova de dez, de doze, de quinze, de zão, e, lá, e corre 21. e Maratona é 42, é. eu ainda posso me preparar muito se um dia eu quiser que assim, eu E tem verdade? Eu tenho a vontade de fazer uma para ver como é que é. Essa é de onde? Essa aqui foi de São Paulo, a gente fez uma meia maratona aqui na... Que era um circuito na USP, que foi bem difícil, porque são 20, 21 km quando você corre pela primeira vez, você vê que, que é chão. E nessa você arrumou mais um bom motivo, boa desculpa para viajar, né? Exatamente. Aí você vai para maratona. Exatamente, de... aí você vai viajando. Aí eu, é em Vancouver. Já corri uma corrida pequenininha em Nova York, que era para lembrar, é, que era feita pelo Memorial das Torres Gêmeas, que promove corridas. Então foi uma corrida muito emocionante, porque toda a comunidade vai, os bombeiros correm, sabe? E então, essa maratona que talvez um dia você faça, é, seria qual? Você tem uma que você vai. Ou de Berlim, ou de Nova York essas duas mais São as duas, é porque Boston é não tem condições Boston você precisa ser qualificado em maratona para correr de Boston de Boston é só para profissional mesmo ainda nesse espírito aí então de de corrida de conquista e tudo mais a gente antes eu vou pedir pra você ir correndo curtir esse vídeo, não esquece se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu tem conversas ótimas como essa aqui com gente bacana, interessante bem vivida, com recordações muito legais pra dividir com a gente então eu espero que você continue acompanhando a gente aqui, nós vamos agora para o intervalo e o segundo bloco, a segunda parte você confere na quinta-feira, muito obrigada Rosana, obrigada e até você. lá e até lá Do tricô, é que eu achava que eu sabia fazer duas coisas só na minha vida, que era tricotar né, e escrever. Ah. E eu descobri que eu já sei fazer uma, que as duas são a mesma coisa.